aqui com mais um amigo, mais um participante aqui no canal, queria saber qual é o teu nome e de que lugar que o senhor está morando no momento Sou Pedro de Bariri cidade de Bariri, perto de Jaú Pedro, você cria coleirinha, trinca-ferro, bicudo, galinha, o que é que você cria? Eu comecei com tudo. Eu era diretor de Roda de Santo André, de Canar da Terra, Curió, Curió não, desculpa, coleirinha e picharro. Isso foi é no começo, bem no começo. Isso foi no começo. Depois fui para Bariri, fui para Bariri e comecei a criar só Curió, só tem Curió hoje, o resto é tudo solto. Souto tem canal da Terra, tem Sabiá, tem o da pena amarela, que é o melro, que cria na minha casa, só que eu não deixo ninguém pegar. Ele cria e leva os filhotes. Mas o meu negócio é só curió. Bacana, eu comecei brincando aqui, né? Perguntando se você criava coleirinha, picharro, trinca-ferro, mas é até bom para emendar uma outra pergunta, né? Como foi o teu começo aí na criação de pássaro Para a gente chegar no que você cria hoje, e eu quero também saber como é o teu plantel. Como, é, como foi o teu começo aí no mundo da criação dos pássaros? O meu começo foi pegando pássaro na ratoeira para comer. Eu sou, sou meio novinho, tá? Então pegar, não, pegava mesmo os, os, os pássaros velho para comer, não tinha o que comer. Aí depois fui começar a caçar, fui o maior caçador e hoje eu trato dos passarinhos tudo para retribuir tudo. O que eu fiz na natureza, retribuir. Então é o que eu crio o que eu faço hoje, adoro o que eu faço e os que passam que cria solta em casa, eles soltam o filhote e levam embora então foi assim que eu comecei, minha vida e hoje o senhor tem um plantel de quantos machos, quantas fêmeas, mais aproximado é... e claro, é curió, né a gente tá aqui brincando, mas é crió, curió e canto praia, né? É. canto praia, estou tentando fazer os clássicos melhores do Brasil, tá difícil, é uma coisa difícil, tentando fazer a melhor criação possível Tentando fazer o melhor curió, mas é difícil. E é só curió que eu mexo, só curió, não tem outro passarinho. E como é que é o nome do seu, do seu plantel? Criatório Estrela Azul. Criatório Estrela Azul está situado onde? Em Bariri, na cidade de Bariri. É o nome, inclusive, da minha chácara. Perfeito. E hoje o seu plantel constitui-se em quantos pássaros? Entre eu e minha mulher, uns 160 pássaros. 160. Pô, muito bacana, muito bacana E hoje tem nascido uns filhotinhos Já dado algum resultado Já teve algum que se destacou na estaca Já tem alguma coisa assim, não? Então, na estaca ainda não Mas teve curió esse ano passado Mas teve os passarinhos bom que saiu E esse gaiola quadrada que eu peguei agora É passando de 40 a canto Tirei seis filhotes dele E vamos ver o resultado agora para ver se transmite E a sua genética tem dado mais voz Mais melodia, mais repetição O que que tem sido de o destaque dos seus, dos seus pássaros? Então, eu tenho bastante genética, ela tem tudo, tem uma, bastante genética eu tenho. Só que é difícil, que eu, eu pego o pássaro, eu gosto de criar. não Eu não vejo o resultado, eu gosto de criar e passar pra frente, porque eu gosto de criar, meu negócio é criar. Ver nascer. Ver nascer, ver nascer, tratar no bico, eu nasci pra isso. Agora o resultado vai ser lá pra frente, só que a turma não fala pra gente o que saiu. Às vezes o cara consegue formar um bom clássico ou não, né? Então, e não fala pra gente, né? Aí, vamos, vamos que vamos. Tá bom. Quero agradecer aqui por essa entrevista aqui. Eu que agradeço. Nós estamos aqui nesse grande evento aqui com os amigos aqui e já estamos chegando perto do porco assado ali, coisa linda demais. Tá aí, tá aí. Muito obrigado, valeu. Valeu, valeu. Obrigado por vocês todos e pelo Lua também que fez esse evento para nós, né? E agradeço o Lua aí. Tá bom? Abraço aí. Valeu, obrigado.